Olá, sou a Cláudia da Notes. Bem-vindos a mais um módulo Monday vídeo. Hoje, vamos falar de Style Guide. Style Guide é provavelmente um módulo que poucos conhecem e utilizam. No entanto, ele uh, está a assumir uma importância crescente. E uh, nós vamos perceber, o objetivo deste vídeo é também perceber o porquê. Ele permite listar, uh, e é apenas um módulo informativo, uma série de elementos HTML, tags HTML, listas, links, e ainda elementos específicos do Drupal. Portanto, o Style Guide está também adaptado, integra uma série de componentes do Drupal, dos quais mostra a aparência. Esta visão geral da aparência, que vai assumindo cada um dos temas que temos disponível, permite um controlo em termos de coerência e de uniformização do aspecto, Porque se pensarmos, existem alguns elementos e alguns componentes que esquecemos de uh, dar atenção e ficam como default. E não há coisa mais desagradável do que estar a visitar um site e encontrar um ou outro pormenor que nos fazem recordar e uh, associar imediatamente ao Drupal. Isto é um site Drupal, são estes tais Drupalismos em termos de aparência. O Style Guide permite controlar eh, esses detalhes. A página do projeto é eh, em Drupal.org, Style Guide, simplesmente, e tem informação suficientemente clara, tem uma demo, e ainda apresenta uma página de documentação bem interessante. Esta página de documentação, para além de ter um Propose, que é uma secção que explica bem a importância de criar Style Guides um, tem toda uma, uma secção para lidarmos com a API do Style Guide, porque o Style Guide traz uma série, uma listagem de componentes default, mas podemos acrescentar os nossos utilizando os hooks uh, cedidos pelo próprio Style Guide. Até podemos visitar rapidamente a página, portanto, ele apresenta estes o que, que podemos uh, facilmente estender e acrescentar os elementos que necessitamos para a visualização. Na parte do uh, projeto ainda, gostaria de sublinhar uh, um, um aspecto que para mim é importante, que é o da evolução do próprio Style Guide Model. Uh, se nós visitarmos as várias releases, vamos verificar que a última, a 7.1.1, uh, Uh, ao contrário da 7.1.10 e das anteriores, apresenta um, um avanço e melhorias muito importantes. Veja-se uh, a lista de alterações e uh, eu penso que estará também esta, este cuidado e esta, e esta evolução, esta melhoria dada ao Style Guide, também relacionado com este interesse crescente dos Style Guides por exemplo, no Drupal 8 no desenvolvimento do Drupal 8 dá-se uma importância grande, o próprio Seven por exemplo, tem um Style Guide específico. Nesta versão, há uma série de elementos que não eram visíveis nas listas do Style Guide e que neste momento passam a integrar. Falamos do Block Code, por exemplo, damos como exemplo, o, o Block que não, não era visível, se as pessoas quisessem ver o aspecto do tinham que o adicionar através do hook. Outra, outra, outras adições interessantes foram uh, elementos HTML5, uma secção nova que é da Branding que lista as cores da paleta, evidentemente nós vamos ver que isso é preciso editar, portanto não é digamos por defeito que, que, que ele carrega as cores da paleta mas ficam sempre lá como referência para quem está a fazer a parte de theming e de front-hand e um, ainda tem outras melhorias como o permitir uh, também controlar elementos como imagens e ver o aspecto que elas assumem uh, e os vários styles de imagens que estejam ativos. Existe ainda uma possibilidade, dada pelo próprio Style Guide e fazendo uma pesquisa aos vários módulos relacionados com Style Guide, que para além do módulo principal Style Guide, outros foram criados e sandboxes, o Style Guide extras, que neste momento não tem efeito porque na realidade o contributo deste módulo foi integrado no Style Guide. Portanto, aqui a ideia de quem faz o desenvolvimento do Style Guide é ir integrando tudo num e não obrigar à instalação de módulos e acoplar módulos. Um, para ter outras funcionalidades, e a mesma coisa para este Style Guide View Modes, que uh, tanto tentámos do ponto de vista de, de instalar este módulo, propriamente dito, como um, através de um patch que também foi uh, adicionado ao Style Guide, mas que não conseguimos pôr a funcionar. A integração deste Style Guide View Modes no Style Guide é recente e daí provavelmente ter algum problema ou então alguma parte da configuração que não conseguimos realizar. Esta é a nova secção associada ao Style Guide, nós já vamos ver quais são as categorias do Style Guide terá quem estiver a trabalhar com este módulo ou fizer o patch terá uma possibilidade de ver os view modes, ver, por exemplo, que o Content Type Page no Teaser apresenta este aspecto e na parte View Feature outro aspecto, etc. Portanto, tudo bastante interessante porque temos toda uma página que nos vai listar estilos e mostrar e pôr a descoberto as várias incoerências que possam existir na, no controle e na uh, configuração do Dreaming. Para termos o Style Guide a funcionar, instalamos normalmente o um módulo e o que vai acontecer é que o Style Guide, uma vez instalado, vai apresentar, digamos, um outro módulo que é, ou vai acoplar, que na realidade é uma suite, integra este, que é o Style Guide Palette, que nos vai permitir adicionar as cores. Aliás, consultando o aspecto e a composição do módulo Style Guide, verificamos que ele traz uh, três pastas, uma das sets, outra de módulos, para chamar uma série de elementos, images, image, o search, os filtros, porque também faz uh, e mostra os tipos, os text formats, o aspecto que eles assumem. E, uh, além disso, tem este uh, módulo extra, uh, que é o Style Guide Palette. Uh, nós instalámos também o Style Guide View Mode, mas efetivamente não vamos conseguir ver uh, o View Mode uh, categoria como uh, está previsto no módulo ou no patch. Uma vez instalando o Style Guide, uh, ele não tem qualquer configuração, o Style Guide Palette tem, mas antes de configurar o Style Guide Palette, vamos uh, à parte do Appearance. É, portanto, na aparência, e faz todo o sentido que assim seja, que uma vez ativo este módulo, nos surge o link do Style Guide. E como se pode verificar rapidamente, cada tema instalado vai ter o seu link para o Style Guide respectivo. Se clicarmos em Style Guide para o tema que temos ativo, verificamos que hum, temos arrumadas uma espécie de hum, sumário de várias categorias de elementos e podemos saltar e ver o aspecto que tem. Como estão a ver, temos uma parte para branding, e esta aqui é nova, uma secção de comentários, de elementos comuns, estes aqui não são específicos do Drupal, são aqueles tais elementos genéricos, o itálico, o bold, o link, os HRs, enfim. E temos também uh, uma secção para links, uma secção para forms, para listas, para média, e aqui é o que nos apresenta todos os estilos que as imagens assumem, uh, o aspecto final, os menus, uh, tudo o que diz respeito também à pesquisa, não só a resultados como à própria caixa, qual o aspecto que ela assume, tabelas... Uh, aspectos relacionados com o sistema, por exemplo os tips quando tips para formato de texto, o feed icon, enfim dá para perceber como isto está bem organizado e efetivamente permite um um cuidado, uma atenção grande ao aspecto final que assume o elemento. E temos também uma secção de usuário interface. No nosso caso, tivéssemos o Style Guide View Mode integrado no Style Guide ou ele mesmo a funcionar, teríamos uma nova secção que era a dos View Modes que neste momento não conseguimos pôr a funcionar. Vamos mostrar agora como isto funciona e consultar, por exemplo, o aspecto do Search Block. Ora, eu fico logo ciente de, do formato e do aspecto do search box, sem ter que verificar porque os elementos aqui estão todos concentrados. O search results neste momento tem este aspecto, se quiser modificar, portanto é aqui que consigo controlar e ver o que é que há a alterar, qual é o, o ajustamento que quero fazer. E disso passamos para outras características, como o um, um formato filtrado, tudo, tudo isto aparece, um, o, o, como vai surgir ao, ao utilizador final. As os vários estilos de imagem, desde o thumbnail, o medium, o large, como é que elas se comportam e como é que estão a ser exibidas. Eu, portanto, penso que fica fácil perceber o interesse de ver o comportamento e o aspecto que eh, as diferentes opções de aparência eh, estão a assumir no tema que estamos a utilizar. Se eh, clicarmos noutro tema, por exemplo, o Bartik, vamos ter, digamos, um elemento, um, elementos totalmente diferentes. Por exemplo, o menu tree, qual é o aspecto, o search block. Consultamos, e por aí fora. Vamos agora uh, perceber um pouco como se configura a parte da color palette, porque não é, uh, digamos, uh, automático e até para mostrar que não é automático posso ir à parte do Bartic que não foi feito nada. Colocamos em color palette e temos que não há swatch uh, ainda. O que é, que é um swatch? Basicamente é o adicionar, através da configuração deste submódulo módulo a cor no seu formato EXA, para que possa aparecer aqui listada. Vamos fazer a demo com as cores do bambu. E para fazer essa configuração, saltamos para os módulos, para a parte do Style Guide Palette, Configurar e vamos editar. Vamos fazer Delete destes elementos que foram o mero teste e vamos adicionar os vários suaves. Eu já tenho aqui as, palete, as cores que o tema tem, podemos visualizar as, as várias cores, portanto temos aqui já um efeito, isto efetivamente apresenta a paleta de, do tema, mas se eh, formos à nossa, ao nosso tema e colocarmos, temos aqui integrado no, na, em toda a listagem das características do tema e de como é que ele está a debitar fundos e cores, temos também as paletas sempre para referência.